Porque você não sai daí e vem aqui. Pode invadir, pode chegar, pode ficar. No meu quarto. Um abraço apertado Duvido que cê vai querer ir embora Não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora E eu não aguento mais E eu não aguento mais A tela fria desse celular Só ver suas fotos não vai me esquentar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 não apavora Depois do amor a gente vai fazendo hora e eu não aguento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 Aqui uh.